Falto. está bem? Olhem, em primeiro lugar quero-vos já pedir desculpa Eu sei que a qualidade está um bocadinho fraca Mas está a chover A luz que eu tenho aqui Porque como já vos disse, não estou no meu setup Está em obras uh, A qualidade de luz não é muito boa Está a chover, não tenho a luz do dia para gravar <risos> Nas flores Então isto foi o melhor que eu consegui arranjar ok? peço já desculpa por isso E espero que compreendam Foi mesmo só para não falhar convosco Ok? Esta quarentena puxou-me muito para fazer o quê? Para fazer exercício, porque estamos parados em casa, comer, comer, comer... Eu malho para tá comer. Ixi, eu não mais para ficar com o E não podemos ficar pançudos, então o que é que isso... Ou melhor, ficar mais pansudos. Então, o que é que isso me levou a fazer? Comecei a fazer exercício e aconteceram-me coisas engraçadas, do género suar o chão todo depois voltar a passar no mesmo sítio, escorregar e cair. Uh, a fazer burpees. A me nos olhos, coisas assim estúpidas né? que só me acontecem a mim. Então, nós hoje vamos estar aqui a fazer mais um Tentando Rir, sempre que vocês deram muito apoio no meu último Tentando Rir, de coisas que não se devem fazer no ginásio. Ah! Os gotes da Apple voltaram. Vai dar a Sneira. Oh. O que, é que aconteceu? Olhem-me ideias, meu... Isto é gente que não ba... Quem é que, quem é que está no seu perfeito juízo e se lembra de pegar numa bola de pilates e meter numa passadeira elétrica? Olhem, eu sou estúpido e não faço uma cena dessas, né? Pronto, quem é que... Pá, eu não tenho palavras, pronto, nada a dizer. Ai não, é que tu vai tá aqui, não peito! Ai, ai, ai, até a mim me doeu. com um carago, que dor! Quer dizer, eu nunca. Aí, eu nem, que, nem quero imaginar uma cena destas. Deve ser tipo das piores cenas de sempre. Vai quem? Vai cair. Ok. Isto, isto também acontece com um, um, um simples G. <risos> <risos> ele está preso pelo quê, meu? O que é isto? Mano, tá, estás bem? <risos> Mano, o cara está sem enforcar ou o quê? <risos> ok, já perdi outra vez, <risos> mas desculpe lá, isto está muito bom. Ela ah, estava a fazer aquilo, eu não sei se o elástico que reventou, se soltou, aquilo de... bateu-lhe mesmo ali. Mesmo aqui assim neste sítio, sabem, aqui no sobrolho, e dói, dói muito, isso dói muito, dói, dói muito, dói. Já levei pedrada aqui e dói, dói muito. Pronto, mais de uma inteligente que vai com uma bola de pilates para a passadeira. Então, mas não era óbvio que isto ia acontecer, man. Eu, eu, eu juro, eu fico parvo com esta gente. Em que o que é que tu tinhas na cabeça? Nada, nada, nada, nada. Então, era óbvio que isto ia acontecer. Mas óbvio mesmo, tipo, não faz sentido. Errou! <risos> Opá, eu adoro fails. Eu adoro quando aqueles matos ou menos, coisa que eu não sou. Quando eles estão ali tipo. Uh, uh, uh, uh, e depois. cai isso é, isso é fixe, eu gosto. <risos> a sério. Ok. <risos> <risos> tipo, o melhor desta cena não foi ela não ter conseguido levantar. O melhor foi aquilo ter fugido e ela ter ido a correr para tentar apanhar. Isso foi muito engraçado. Mesmo muito engraçado. Ei, ei, o gajo vai morrer Mano, o gajo vai morrer ah. É por isso, pessoal, que nunca se levanta deste tipo de peso sozinho Podem morrer e é chato. Vocês viram? Tipo, o gajo ia mesmo morrer. O gajo teve grande a sorte em conseguir sair dali, meu. Olha, mais bola de pilar. Vem! Vem! Este é inteligente. Este deixou cair aquilo na testa. Mas tinha lá pessoas para ajudar. Assim é que se treina. <risos> Um... Eu acho que isto não é um exercício que seja suposto fazer-se. Uh, but, ok. Não preciso. Não percebi Qual é a piada disto? O senhor também tem direito a estar a levantar pesos. Não estou não não a perceber. Não estou a perceber qual é a vossa cena. São sempre os gordos que se lixam. Mas é sempre. Os gordos são sempre os que sofrem. Isto, nós temos uma vida triste. Esta musiquinha é a melhor. Fica tipo mesmo ali ao pé. O gajo parece um peixe fora d'água. Oh! Vai ser este Vai ser este que vai lixar. Tenho certeza. É este que vai lixar. É. Ah, ok. Não foi aquele mesmo. O gajo está tipo a deixar cair o peso em cima dele. Não é? O altera. Não é? É o parede. Ok, pessoal. Acabou. Ah, se vocês andam a gostar destes tenta não rires, comentem aí se gostavam que eu trouxesse mais tenta não rir porque eu pessoalmente gosto de fazer e acho que era interessante. Como sempre, este vídeo vai estar aí na descrição para vocês verem. Não se esqueçam também de dizer quantas vezes é que riram, comentem ornar rir 10 vezes, ornar rir 5, ornar rir 3476 vezes. Não importa, o importante aqui é divertirmos nos ok? Se não viram o meu último vídeo, está muito fixe, é sobre a tela escola. Se tu andas no tela escola, acho que é giro ires lá ver o vídeo, porque vais te identificar com muitas das coisas... Que lá se passaram. Não tenho muito mais a dizer. Até à próxima.